pegar uma outra paisagem a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo uma boa tarde os amigos maurício Mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que nós vamos batear aqui na nessas encostas aqui que aqui costuma parar com um ourim apesar do rio ainda estar um pouco cheio mas já diminuiu bem a água. Porque aqui, aqui já aqui ele vem, lá de cima ele joga aqui, ó. O pesado vem parar pra cá. E o que vem ali de cima também joga também nessas beiradas aqui, ó. Então hoje nós vamos fazer aqui uma. Nosso amigo Edson aqui já está preparando aqui já uma, uma areia com um cascaio. Tira essa pedra grande aqui Então aqui ó, por exemplo, essas partes aqui ó, é aonde para alguma coisa. Então nós vamos ver aqui o que que vai dar. No meio desse meio castalho aqui na beirada dessa pedra é o lugar que alguma coisa pode parar eu já vi alguma coisa brilhando ali já na areia hum, que é um lugar bonito é um lugar que aí tá bom vamos fazer essa Pega um pouco aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Aonde tá tudo? Já tá saindo. Isso. Isso, as cascaí em cima. Aí tá bom. Já vai pegando isso. Olha, se eu vou levar lá, eu vai pegando isso. Cuidado porque não vai nem rolar na tela. Você vai lá na tela é e vai. É Se é uma pedra bonita aqui ou não, né? Este não tem, não. Nem quarto, né? Quarto tem. Quarto leitoso. É que pedra bonita, foi Aqui. Tá vendo só? Quarto, aí, já. Aí, tá Bem bonito, hein? Acabou de achar agora o quarto Agora aqui nós já vamos aproveitar que aqui nós já pôr dentro da bateia. já veio a ferragem né? ferragem juda, esse já apareceu ferragem mas também não apareceu nada bom também diamantinho também nada vaquinha preta Não é nada. Tá? Eu estou bateando, eu estou minerando com aqui com a água aqui, porque eu não quero entrar no lugar muito fundo. made arroba, Bom, agora eu vou. Aqui, ó, quando tem algum, algum diamantinho ele vem tudo nesse meio aqui, ó. Ele vem tudo nesse meio aqui, por quê? Porque eu abri o cascaio. Então, se tiver alguma coisa, ele tem que estar tá aqui, ó então, se tivesse um diamantinho aqui eu já tava vendo ele tá vendo, porque ficar aqui é pedrinha iluminando, você vê Aí. coisinha pequena na ponta do dedo vou ficar de pé aqui porque. Vou ah, tirar essa, mãe, que ela está aqui. Vamos lá dar uma olhada aqui nela. Enquanto o Edson vai dando uma olhada aí, eu vou passar para trás dele. Depois você vê o Edson. Tem um mais Tá ficando com a preta, então. Arrumo ah, vai rodando a bateia, a areia vai saindo, a água entra de um lado e sai do outro. Vai tirando, vai virando a matéria, tirando de um lado com o outro, vai indo. Ó. É uma olhista a tirar... Tirando a... a água entra entra de um lado e sai do outro. Vai tirando. rodeando cada vez mais. até. Até chegar no pozinho preto. A cor do fozinho preto aqui já tá... Eu já tô vendo... Na... Bacana, ah, isso aí tá ficando mais preta a areia. Cada vez mais ele vai bateando. Também nós tá cansando a cor, hein? Aí, ó. Cada vez mais preta a areia ficando, vai saindo. A areia. Vou, Quanto isso vai terminando de batear, vou mostrar um pouco essa que daqui a pouco para vocês aqui como é o lugar. Daqui a pouco nós vamos ver se vai dar o ouro, hein? Ele vai ver se vai dar o ouro. Eu vou dar uma mostrada no, no ambiente também o Pessoal Vai batendo Pouco a pouco Vai batendo, vai bateando vou cair na, até ficar o, o pó mesmo, o pó, o pó, o pó preto a, a areia preta tem bastante, tem bastante, bastante mesmo Ela tá ficando no fundo cada vez mais ele bater mais a areia a areia preta vai ficando funda. mais batear mais ela vai ficar em limpando a areia branca vai ficar na preta tá? Ó. aqui é que para quem vai... não sabe batear a água de um lado e sai do outro já limpando passando na mão Vai tirando A água entra de um lado e sai do outro Vai rodando a bateria De um lado e sai do outro Vai, vai fazendo o que tem que fazer esse procedimento Agora o... E o Maurício está quase chegando Mas nós já estamos um apurando? Já quase apurando ela já tá Quase fechando ela no peixe do ele quer Vai, indo. vai terminando quase. Aí ela já chegou no Quase no Aí ela tá quase no, no ponto ó. Já chega alguma coisa Vou Meio terminar de fazer o que eu agora Vamos olhada daqui lá, vê se acha alguma coisa eu pra gente Eu vou mostrar a cachoeira pra vocês ali, ó Olha, Vê se acha alguma coisa aqui Tem a cachoeira ali também Vamos a cachoeira ali, ó Cachoeira linda que tá aqui, ó O lugar que né? lugar bem bonito Bem localizado pra achar ouro, alguma coisa, a gente acha Tem três, três três vazamentos de água Entra a cachoeira de cá E entra outra cachoeira de cá, ó Tem uma cachoeira aqui e tem outro encontro do rio aqui Tem dois rios encontrando e faz o curso aqui é bem bonito o lugar aqui o local vou mostrar aqui mais um pouco Pra vocês vou lá agora ver a outra se tem alguma coisa aqui na onde que ele jogou a, a, a outra primeira para ver se tem alguma coisa vou mostrar aqui para vocês onde ele jogou aqui para a ver se tem alguma coisa na, na onde que foi tirada da bateria aí vocês vão dar uma olhada agora aqui comigo para ver se vai encontrar alguma coisa algum branquinho um branquinho aqui mas pelo jeito eu não estou vendo nada se vocês ver alguma coisa passar aí na câmera ó ah, vocês dão, dão um anúncio aí ele tá fazendo o que a gente fazer lá eu vou mostrando aqui para vocês vou mostrar um pouco a paisagem lá ó mostrando a paisagem como é né, que tá aí eu vou mostrando agora aqui vou chegar ali na bateria agora ali mandou mandar filmar aqui já de novo vou mostrar aqui que seja agora o pó já chegando, quase terminando de tá quase terminando de fazer o procedimento aqui agora eu vou mostrar de novo pra vocês aí ó parece que daqui eu já tô vendo uma pincinha meio do ouro ali já eu já vi a pinta parece do outro aqui já eu acho que eu já vi uma pinta de ouro aí uma olhada na câmera esse v também é alguma coisa que eu acho que eu já vi uma, Algum vestido já demais já olhando aí ó vou mostrar para vocês agora isso já jogou é um vestido tem na câmera, se tem ouro no pó, parece que tem, tem um, um pozinho muito fininho. Tem, parece que tem Tá bem fininho, mas a gente tem curar que curar mais, né? Fazer, né? furando não curando, é aí agora. Eu vou filmando até terminar aqui. Aqui, ó, ver é. uma é. manchinha ali, linho né? oh, robô. Se vocês verem alguma coisa na câmera aí, se viu algum ouro ou não? Alguma mancha, algum vestígio, vocês dá que pra nós. Que... Também é bom saber do que vocês estão nos comentários. Mas o Maurício parece que já viu o vestígio dela aí. Aí ó, nós. você filmar com ela dentro lá, água a gente tá lubiando. Olha lá. Já pode olhar. Vou hum. filmar mais perto aí pra vocês verem, não vai mais, né? Eu vou, vai um pouco mais. Vou filmar agora aquele furando mais perto. Ainda mais de ele olhando. Aí armando um olho. olhando aí que... Aqui, ó. em cima aqui o outro aqui, ó Ele tá mostrando aí pra vocês que já viu o ouro ali, já eu Já viu a mancha do... A manchinha do coro ouro é. eu Também acho que eu já vi brilhando lá também um pouquinho mais se apura, mais ele vai aparecendo. Tem muita areia preta ainda. Mais apura, mais o bolo aparece. Aí ele vai mostrando a... Categoria do... Ai, cansando. Do é, agora que ele vai mostrar na sombra... Não, tem muita areia ainda Mas tá com vestígio tá assim. E eu tô vendo um yeah. filhão aí, ó Tá então, vendo O tem um do outro Vai apurando tá cada vez mais A água entra de um lado e sai do outro Entra de um lado e sai do outro Até Aqui, yeah. ó E Tá, tá, ah, Viu? Aí vocês vê aí, tá mostrando com vida aí onde está é o, o local aí ó Aqui ó lá Aqui hum. mostrando vocês mais perto Cada tá vez mais perto, para vocês verem que Ouro tá Tem vestido Ouro em pó Ouro em esse pó a, tem Esse é, esse é, é, é, é, é, é, é tem E vai Cada vez mais mostrando aqui ó. E dá mais uma furada, né? Vai dar mais outra furada? Vai apurando Apurando cada vez mais Vai mostrando a carinha Do, do danado Aparecendo pouquinho em pouquinho, ele vai aparecendo. As manchas aparecem Já apareceu aqui, aqui, é. Já aparecendo aí, ó. Onde que o Maurício tá apontando o dedo? Ele tá no meio do pó preto tá aqui, ó. Completo, né? aqui, aqui, ó. Esse pedalquinho aqui, ó. Outro aqui, ó. É tudo pó. Nós vamos encerrar esse vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo, já está com acho que mais de 15 minutos. E... e eu mostro no outro vídeo que eu vou apurar mais. E uma boa tarde, Maurício Mopoca.